Eliane é educadora especial, especialista em psicopedagogia clínica institucional, mestre em educação profissional e tecnológica e doutoranda em ensino de ciências e matemática. Atua como docente de educação especial no Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos. Seja muito bem-vinda, professora Eliane. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e por podermos ocupar esse espaço, né? esse espaço na nossa casa, o FSM. Eliane, professora Eliane, seja muito bem-vinda. Nós temos a primeira pergunta, que ela faz parte, assim, ó, é o nosso mote de, do, do programa, que dá o título ao programa. Então, professora Eliane... O que te move? <risos> o que me move? Eu sou movida pelo desejo. Né? Sou movida pelo desejo, e muito especificamente, de aprender. Né? Aprender a ser, aprender a viver, a me conhecer e a me descobrir. E acredito que, que o desejo, ele, ele atravessa né? toda essa, essa caminhada que a gente vem fazendo e, inevitavelmente sem ele a gente não não chegaria aqui muito bem professor Eliane a nossa identidade mais forte perante a sociedade é sempre a identidade sócio profissional a gente apresenta sempre os entrevistados a partir da sua trajetória profissional seus títulos mas de fato quem é a Eliane a Eliane, a gente responde sempre a profissão, né? <risos> é, quem, é, quem é? Quem tu é? Eu, eu sou, sou é? eu sou a professora, eu sou a mãe de alguém, né? Uh, eu sou uma mulher de 50 anos que tem a docência em si como uma base. Então, eu, eu já entrelacei em mim uh, a existência desse feminino, da minha ancestralidade através de das mulheres que vieram antes de mim e que também foram professoras. É, então, desde muito cedo, eu me identificava com a carreira docente. Né? Hoje, eu não sei se eu consigo dizer quem eu sou sem falar sem falar da docência. Né? Já mudei muitas vezes, dei espaços, ressignifiquei. A minha formação, como eu digo, é uma coxa de retalhos. Né? Eu, eu perpassei diferentes caminhos. Mas eu sou uma mulher que trabalha, né, uma trabalhadora da educação, sou mãe do João Pedro, né, tenho uma, uma história também na militância da educação. Né, eu acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. E, e, e resumo é isso aí. Né, estamos no mundo para, para fazer. Exatamente. Prof. conte-nos um pouquinho da tua trajetória na educação especial. Uh, eu fiz a minha formação inicial aqui na, na universidade, né, e fui, aos 17 anos eu já estava aqui na universidade. Mas antes disso, né, antes de chegar aqui, eu fiz curso normal, de nível médio. Então, como eu disse, a, a, as mulheres professoras, que depois até fez parte da minha pesquisa de mestrado, as mulheres professoras, elas transitavam a minha casa e a minha família né? Uh, eu não sei se eu escolhi ser professor ou, ou me fui escolhida. né? Uh, entretanto, esse amor aconteceu e, e vem dando certo. É uma união que vem dando certo e vem sendo construída e reconstruída. Uh, então, eu fiz curso normal de nível médio e aos 17 anos eu já estava aqui. né? Aquele tempo, uh, ingresso por vestibular. Foi uma mudança bastante significativa. Eu de uma cidade do interior. Né? Então, eu vim. Uh, para muitas aprendizagens, né? além da aprendizagem profissional. E quatro anos uh, de curso, retornei para minha cidade. Uh, nesse, nesse período, a gente entendia o ensino superior, talvez, como um, um, um ponto de travessia. Né? Nem, não, a gente não tinha o um olhar para o ensino superior, como se tem hoje, e com a possibilidade de dar continuidade. Então, eu fui para o mundo do trabalho, né, trabalhei com uh, anos iniciais do ensino fundamental, uh, trabalhei na rede privada e na rede pública né, e depois disso eu busquei então uma especialização, mas foi um fragmento de tempo né, e a gente como o desejo me move, então a gente aquela época também as especializações nós não tínhamos essa rede EAD, uhum. né, Nós trabalhávamos uh, durante toda a semana e na sexta-feira a gente se deslocava, para uma cidade 150 distante 150 quilômetros para fazer especialização então eu fiz uma especialização presencial uh, bastante desafiadora para quem já havia parado algum tempo de estudar depois disso voltei para né, permaneci no mundo do trabalho até que uh, eu estava na rede estadual né, rede estadual e em 2015 eu fiz 2014 eu prestei concurso para o instituto federal e mudei de rede, né? Então, 2015 foi uh, um boom, né? Eu assumi o cargo de docência de educação especial no atendimento educacional especializado no Instituto Federal, já no Campo São Borja, e ali eu tive muitas oportunidades, né? Dentre elas, de retomar os meus estudos, que era um sonho, era um desejo, uma vontade muito grande, e ingressei no mestrado aqui na UFSM, né, na educação profissional, né, lá no CETISME, uh, foi um momento da minha vida como um reencontro, né, com a formação, com a aprendizagem, com, com colegas, voltar a ser a, a, a aprendente, né, a aluna, e aí não, não deu mais certo, né, não deu mais <risos> certo ficar parada, aí dei imediato, Uh, parei dois anos para me organizar para tentar um doutorado. O que, que foi possível, né? O que foi possível foi uh, na área de ensino de ciências e matemática, porque nós percebemos, né? Eu e, e considero, quando eu falo nós é porque a gente não aprende sozinha, né? Uh, o meu grupo a gente entendeu que a educação especial sozinha, ela vinha, venha bastante tempo sendo discutida. Né? mas ainda a matemática é um espaço um, isolado e de pouca discussão. Então, me desafiei a entrar nesse... Né? Eu, que sempre fui uma aluna mediana na matemática, hoje faço um doutorado no ensino de, de ciências e matemática com foco na matemática, né? na aprendizagem docente e na, na descalculia. E sigo, né? estou no momento afastada, do, do trabalho para concluir o doutorado, né? e vivendo intensamente esse momento. Como que é o trabalho de uma professora na educação especial? Uh, são muitos trabalhos, né, e a gente pode perceber, uh, para eu falar nisso, eu tenho que falar da, no da nossa caminhada ao longo desse tempo da história, né, a educação especial, ela viveu momentos e eu tive uh, a alegria de viver dois momentos, dois tempos históricos na educação especial. Né? Quando eu ingressei, nós trabalhávamos em classes especiais. A minha formação era para atendimento a pessoas surdas. É a minha formação inicial. E, no entanto, a gente saía do curso de, de graduação sem encontrar com a Libras. Né? A Libras ainda era um, um curso à parte que a gente... De deveria procurar. Uh, a educação especial ela vem num, num processo de mudança constante. Então hoje eu ainda assistia a fala de uma professora e ela dizia: se nós somos professores, nós temos que nos apropriar de que, que nós somos movimento, né? E que o conflito e se o que a gente pode chamar de crise uh, existe vai sempre estar presente junto conosco. Né? A professora Maura Lopes, que inclusive foi minha colega de, de graduação, uma pessoa que eu estimo muito, e é uma grande pesquisadora hoje. Na educação especial, o que que nós nós vivenciamos? O tempo, o período das classes especiais, a transição para uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós vimos uh, o, o, o fim de um ciclo de, de, de segregação para uma possibilidade de um processo de inclusão. Eu nunca falo que a inclusão aconteceu, porque ela está acontecendo, é. e ela vem acontecendo e vai continuar. Uh, e eu tive, então, a, a, a grata satisfação de trabalhar a aprendizagem dessa política, o estudo dos documentos, todo o processo de abertura, né? viver isso foi muito importante. E aquela graduação ela já foi sendo reconstruída. No entanto, como uh, nós somos parte né, de, um, de um cenário, nós estamos atreladas a um cenário, a educação especial é altamente impactada com todo e qualquer movimento político né, e de gestão que, é, que ele vem a acontecer. Então, nós tivemos anos de muito crescimento, de evolução, de aprendizagem, onde o professor era uh, era oferecido aos professores uh, formações, né? alto investimento em uh, tecnologia, acessibilidade na na estrutura das instituições escolares e também a gente sofre o impacto da mudança de fo na forma de pensar, né, da, dos nossos dos nossos governantes e da, do, do processo da, né, político enquanto uh, governança mesmo. E, nesse sentido, a educação especial ela foi bastante impactada. E uh, eu vou usar uma expressão assim, ó, nós fomos judiados. Uhum. Né? Nós fomos judiados porque tocou na nossa, na nossa ferida e naquilo que é mais caro para nós. Né, que é a, o como eu percebo a inclusão. E quando a gente pensa em mudança filosófica, sociológica, o fato de, de, de desconstruir espaços que já estavam né, uh, instituídos e, e trabalhando é muito, muito fácil. Né? E nós vivemos, então, depois uma proposição em 2019 de uma outra política, né, que ela não, não está em vigor... Mas que a gente sente que existe sempre aquele sombreamento, né? Aquela nossa intenção inicial da política na perspectiva da educação inclusiva, ela, ela sofreu ataques, ela sofreu um desgaste. Né? e o que, quando eu me apresento como uma professora militante, é nesse sentido, né? que não basta a gente saber o que fazer dentro de uma sala de recursos ou numa instituição, qual é o recurso que eu vou usar, se o um aluno é surdo, se ele tem deficiência visual, uma paralisia cerebral, mas também quem eu sou, quem eu sou nesse espaço de militância que é a educação. Eu quero aproveitar esse gancho, né porque hoje, hoje eu lia do Paulo Freire que a gente não pode pensar a educação fora das relações de poder então tudo é política de que de que forma se integra a militância política com a educação especial na tua trajetória eu vou te dar um exemplo tá assim nós temos na nossa instituição núcleos né digamos núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas. O próprio nome ele vai mudando conforme a evolução. Né? Antes, em alguns em alguns campi, ele é necessidades especiais, né? Por que, que a gente muda? Por que, que a gente? Por que, que a gente muda a palavra no discurso, né? Porque o conceito ele é social e não só linguístico, mas social e ele vai mudando. Então hoje uh, esse grupo é para atendimento a pessoas com necessidades específicas. Só que a gente, se olhar a caminhada, nós podemos nos dar conta que essas pessoas não estão nesse núcleo. Né? E existe alguém falando sobre ou de, sem aquele alguém estar presente. Uhum. Então, uma das coisas que me marca muito é uma, é uma fala forte da educação especial e das pessoas com deficiência. Né, do movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Então, eu entendo que eu não posso ser professora que planeja uma aula sem saber para quem eu estou planejando. Uhum. Qual, a, o que eu vejo naquele naquele grupo. né? Como eu contemplo o um mundo do trabalho, nós, educação profissional e tecnológica, sem pensar uh, em, tu, no pano de fundo. Né, que envolve então por isso que eu me apresento como, como militante, né? militante da educação que não tem como fazer educação sem fazer uma atuação. Já, já trago o Paulo Freire também né que a tua, que, a, que o teu discurso seja o mais próximo possível da tua prática. Uhum. E também Paulo Freire diz que a gente não pode estar no mundo de luvas apenas constando né? Então, eu, eu acredito que essa militância, esse fazer, faz parte da, no, do nosso fazer pedagógico, né? Ou, pelo menos, deveria fazer, né? Uh, Professora Eliane, tu tens uma longa caminhada na educação especial, né? Uh, tu percebe um aumento de demandas? E se existe esse aumento, o que se deve? Porque agora estão sendo tendo mais diagnóstico ou estão tendo mais acesso? Fale um pouquinho sobre isso. Eu não sei se eu diria aumento, mas uma mudança, né? O que que nós percebemos? A educação especial, uh, olhada no tempo da minha graduação, da minha formação inicial, uh, a gente olhava a criança com deficiência, né? Nós fomos formadas para trabalhar com pessoas com deficiência, mas quando nós falávamos em pessoas, nós imaginávamos e produzíamos, estudávamos e líamos para a criança. Isso é um fator, é um divisor, né? um marcador cultural histórico muito forte. Por quê? Por que hoje, nas instituições de ensino superior né? e nos institutos federais, a gente tem uh, adultos com deficiência? Esse, esse dado já fala por si, né? porque o acesso e a oportunidade de ingresso e os serviços da educação especial, eles foram, de, de certa maneira, em algum tempo investidos, né? nós, nós vivemos esse investimento. Então, uh, há um tempo atrás, nós não poderíamos uh, ter, uh, não, te, não tínhamos índices de deficiências mais graves ou severas na inclusão. Hoje nós temos isso. Ah, nós sabemos uh, tudo que deve ser feito, nós sabemos o que fazer? Não, nós não sabemos tudo. Né? Inclusive, nesse momento, eu participo de um projeto interinstitucional do IFAR com o IFRS, onde nós trabalhamos educadores especiais, assessoria, né, a gestão e professores de matemática num estudo de caso. Né? Nós estamos com o um aluno matriculado Num curso Do, do Instituto Federal né, O IFRS no caso E nós estamos pesquisando Estudando e trabalhando Então vem o caráter né, De ensino, pesquisa e extensão Como a gente imagina Que a educação especial na perspectiva inclusiva Poderia acontecer Voltando aos, aos índices né, Cida uh, o, Os Assim, ó, nós não trabalhamos muito com, com a relação quantitativa. Mas o que se apresenta? Por quê? Porque o ingresso com cotas, né, na, na política de cotas, ele nos dá um número. Só que muitos estudantes ingressam em ampla concorrência. E esse diagnóstico vai acontecer lá dentro, lá no processo. Né? Então, se a gente olhar a planilhas, nós temos tantos estudantes com diagnóstico que ingressaram por cotas e muitos diagnósticos e estudos de caso, né, que a gente tem trabalhado mais no sentido de estudo de caso, uh, eles vão acontecer ao longo do tempo, né, de, de se diagnosticar uma deficiência intelectual, de se mudar todo o projeto, esse aluno já, já, já repetia, né, já havia sido reprovado mais de um ano no, no, na proeja ou no... No ensino médio e se mudar toda a dinâmica lá dentro, né? Que daí é um trabalho muito próximo do educador especial, aê, né? Docente da educação especial, aí com o docente do ensino lá da sala de aula, né? Do ensino comum. A importância desse olhar, né? Que às vezes na educação básica de outras redes, por falta de profissionais qualificados, no... Uh, na educação especial, aquele aluno acaba repetindo, repetindo, repetindo e não tendo um diagnóstico. Né? Por falta de, de. Tem escolas que não tem têm ainda, né? Temos muitas escolas ainda em processo né, de, de organização. Hum. Porque realmente a, a rede, as redes, né? Falando nas redes, e eu vivi muito tempo na trabalhando na rede estadual, isso também é uma conquista histórica, uhum. também demanda uma disposição da, da gestão, uhum. né? gestão em, em, em amplo sentido, e essa, essa forma de trabalhar para se chegar, para que aquele aluno tenha sucesso, para que ele aprenda, que ele consiga concluir um curso, no nosso caso, num curso né, que é formação profissional, vai para o mundo do trabalho, ele demanda muito uma troca. Uma troca entre educação especial ensino e professor das disciplinas específicas. Sim, porque aquele professor que ele faz uma licenciatura, ele não, não teve uma formação, né? E às vezes ele não trabalha como deveria, não porque ele não quer. Ele não dá aquele atendimento direcionado, não porque ele não queira ou porque seja relapso. Porque ele não sabe Exato. como agir, né? Uhum. Então, a importância de ter profissionais que uh, tenham essa qualificação né, para esse atendimento mais especializado, mais específico e direcionado a, a cada caso. Né? É. Aí... Até porque a nossa educação ela trabalha, atua muito né, no sentido da normalização e da uhum. igualização. Uhum. Né? Então, é, é muito difícil da gente estar tá preparado para lidar com a experiência. Uhum. Nós conversávamos esse dia que o, que o maior problema não não são as pessoas com deficiência, somos nós uhum. que uhum. não estamos preparados para receber é, pessoas com deficiência né, na, no, na nossa prática pedagógica, na nossa prática institucional. Nós temos ainda até hoje problemas de acessibilidade uhum. aqui dentro da universidade. Exato. Acessibilidade física, né sem contar as barreiras mentais. Como é que você vê essa situação da acessibilidade e do, da disponibilidade desses recursos na educação básica? Nós caminhamos bastante, nós melhoramos muito. Né? Uh, algo bem, bem importante que, que eu percebo é que ainda nos dispositivos legais, nós, até, talvez a gente consiga conversar mais especificamente sobre a base nacional como curricular, mas nós tivemos avanços e retrocessos, né? O campo da acessibilidade e da inclusão, ele é um campo de rupturas, né? De rupturas. E estamos no, no momento, né, do TMOV, e uhum. que a gente está constantemente em, uh, em movimento para o tempo todo ter que lembrar que essa situação existe, né? Uhum. Isso é algo que me incomoda, me incomoda ainda, né? Uh, tu ter que lembrar que determinada vaga tem, ainda há muito presos aos dispositivos e à força de lei uhum. né? então eu sinto que a acessibilidade ela é representada a arquitetônica ela é representada na, vem através das normativas e dos documentos mas a acessibilidade atitudinal é aquele embate constante de fazer a força de lei conseguir que isso seja reconhecido é, então, isso ainda é um, uma dor para mim. Né? Acredito que todas as pessoas que estejam envolvidas com, com a causa né? também se sintam uh, invisibilizadas. Né? Parece, parece distante, até falando assim, parece distante, né? que numa sociedade contemporânea né? do, do nosso tempo, a gente ainda tem que lutar por coisas tão... O óbvio tão voltou a ser Exato. discutido. Né? Exato. É isso O aí. óbvio voltou é. a ser discutido, debatido e, como diria um político experiente, a democracia nunca descansa. Exato. Ah. É. É. Resumiu. Ah. <risos> Resumiu. É, vamos fazer um breve intervalo né, e seguiremos nossa conversa em poucos minutos.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 Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Bom, professor Eliane, nesse processo de avanços e retrocessos, né, nesse movimento constante que a gente tem na luta pela inclusão social, é, de que maneira você vê esses efeitos nos cursos de licenciatura? Há mais avanço na inclusão, prevendo a generalidade dos cursos de licenciatura? É, olha só, uh, a minha formação inicial, eu, já, eu volto lá, né, porque eu acho que a, a palavra formação é uma palavra que ocupa um lugar estruturante né, nesse discurso. Uh, então, na minha formação inicial, a gente poderia optar de, uh, deficientes mentais ou deficientes à época da audiocomunicação, que depois a gente caminhou para a educação de surtos passado algum tempo, a formação do educador especial, ela se tornou generalista, né, então hoje, eu, eu venho de um lugar e ocupo outro lugar, hoje, em, em, no serviço né, da educação especial, eu atuo com um leque, né, ou um espectro de possibilidades, isso, eu não vivi isso na formação, isso foi o meu trajeto formativo que, que foi sendo construído, né, o que que nós temos nós tivemos um, um avanço importante com a a disciplina de libras na nos cursos de formação e nós tivemos também espaços para discussão dos grupos ditos uh, in, excluídos ou em condição de de exclusão né e nesse sentido a gente conseguiu Uh, uma apropriação bem importante, teórica, de, de discutir com o um aluno desde o seu ingresso, né? a, própria, a própria política de cotas. Só que hoje eu percebo que algumas questões do trabalho pedagógico elas estão engessadas. Né? Elas estão engessadas porque a gente passou por momentos também de uma discussão onde esses temas uh, não poderiam aparecer né a gente sabe bem o, o, o que vem so, o que a mídia mostra e o que a gente vivencia na escola né que como nós falávamos a educação é um, um, um território um terreno político né e eu não posso ir para a sala de aula fazer formação de professores se eu não tiver um, um, uma identificação né com, com com determinadas causas e a causa da educação especial e na perspectiva da inclusão ela ela ocupa um lugar bastante frágil na formação de professores se nós analisarmos um curso né eu vou falar de onde eu venho do, do curso de formação de professores de matemática uh, existe já uma grande uh, uma grande divisão entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas, né, do curso dentro das disciplinas específicas a gente tem, percebe o fortalecimento da, matemata, da, da parte dura, né, Entre, eu não gosto muito disso, mas enfim, é, é, o, é o que você fala, então parece que a gente tá lá o tempo todo provando que aquilo é necessário, né, uhum. nós docentes da, da, da, da educação inclusiva, nós temos que e, e, marcar essa presença nos colegiados frente aos alunos é, um exemplo bem básico. O sujeito, o, aluno, o nosso aluno tem um trabalho avaliativo, tem uma, uma prova da parte da, uh, da disciplina específica, a tendência é que se negligencie a, os nossos saberes. Né? Então, uh, o Tardif traz né, que não existe hierarquização de saberes. E nesse ponto eu sou bastante incisiva. Né? Eu, eu luto por esse lugar, por esse lugar do, do for, professor forma, formador, a minha pesquisa de doutorado caminha nesse sentido também né, da aprendizagem docente, quem é esse docente que, como tu dizias antes, uh, que precisa aprender ao seu uhum. tempo, que precisa aprender as coisas do seu tempo para para ensinar uhum. e aprender com né, aprender com com o um aluno, com o um colega da outra área, né, uma perspectiva de de trabalho colaborativo e aí eu peço Peço licença para fazer uma, uma, um comentário que eu acho que sempre que eu falo em trabalho colaborativo, trabalho pedagógico colaborativo, vem, a, vem as questões políticas também. Por quê? Porque uh, eu fazer um trabalho cooperativo é muito mais fácil, né? Isso é tranquilo, a gente faz. Mas o trabalho colaborativo, o professor Fiorentini, ele descreve como algo que tem que nascer junto. Né? Eu não vou estruturar uma disciplina com uma emenda uh, num caminho ideológico dentro da educação e chamar um colega para colaborar. Ele, ele deixa de ser colaborativo. Uhum. Né? A própria gestão, a gestão dos espaços. Eu tomar decisões de gabinete e, pa, e comunicar aos meus colegas professores é um pode ser um trabalho cooperativo. Mas ele já deixou de ser colaborativo. Então, a gente ouve muito falar, né? Ah, educador especial, trabalhar de maneira colaborativa com o professor da, do ensino, da, da disciplina específica, dos saberes específicos. Se eu não pensar, desde a ementa e desde o trato pedagógico que eu vou dar para as questões de cada aluno da inclusão, eu não estou fazendo trabalho colaborativo. Posso estar fazendo... É outra coisa. Ajudando, sendo generosa, né? Sendo gente boa lá, mas menos trabalho colaborativo. Tem que ser uma né? construção desde o início em conjunto. É, de equidade, né? de equidade nas decisões, né? Porque se a direção de ensino ou planejamento decide e te, e te a, uh, delega, ele não é um trabalho colaborativo. Uhum. Né? Isso tem que ser... Então, cada espaço que eu... E cada oportunidade que eu tenho de trazer essa discussão eu procuro trazer uhum. e é, é uma luta constante por espaço né por por estar ali e construir algo né é. É, não tem nada posto né nada. pelo que eu estou vendo é uma conquista diária o que, que tu percebe assim as, quais são as principais demandas e os desafios da educação inclusiva? Uh, a formação inicial né? uma formação continuada que nasça do núcleo da escola que não seja uma formação imposta né? mas que venha da demanda daqueles professores daquela realidade daquele chão de escola e nós estudamos isso e defendemos né? que uma formação comprada e aí a gente vai já, aí a gente volta para o campo do social né por que, que nós temos hoje tantos cursos que são entre aspas, comercializados, vendidos. Porque a, que preço está custando essa formação? Né? Sendo que uma formação, ela deveria nascer daquilo que o grupo, que o coletivo da escola entende como necessário. Daquela falta. Né? Uh, os currículos. Os currículos também nos engessam bastante. Né? O tempo acadêmico e a condição acadêmica de, uma, de um estudante com deficiência, de uma pessoa com deficiência ele precisa ser olhado a partir da pessoa, né? Então, eu não posso imaginar que uma pessoa com, uh, com um desenho né, de aprendizagem uh, específico, ela vá se enquadrar num currículo de três anos, né? E, e ainda mais assim quando tu ocupa os, os dois turnos, né? Estou falando do ensino médio. Então, essa flexibilização do currículo, a flexibilização na aprendizagem do estudante e na aprendizagem docente. Né? Eu me, me dispor a, a compreender que o meu saber não está num status acima do saber do outro. São são questões bastante significativas nesse, nesse processo. E eu acredito assim que o olhar acaba sendo mais para as dificuldades do que para as potencialidades, né? porque a toda a estrutura acaba sendo feita para o que falta naquele aluno e não para o que o, o que ele pode produzir. É que os saberes subjetivos, né, como bem coloca a professora Eliane, eles são muito mal compreendidos, né, em virtude da razão instrumental e uhum. dessa dessa nossa noção de que tudo deve ser deve ter um objetivo a ser perseguido dentro de um tempo específico. Eu conheço bem isso porque eu sou professor de ciências sociais nas ciências agrárias né? e o tempo todo a gente tem que justificar Exato. essa necessidade de saberes sociais, de comunicação, de sociologia dentro das áreas técnicas né? das ciências agrárias. Dentro dessa perspectiva né? e dessas dificuldades, desses desafios, Quais são as, as práticas né, pedagógicas que a gente pode sugerir aí na educação profissional, na educação básica, técnica e tecnológica? Nós tivemos algumas experiências né, de uh, semanas específicas, como semana da pessoa com deficiência ou mês da pessoa com deficiência. Uh, nós tentamos fazer algumas práticas de vivência. Né? então espaços espaços pensados cons, constituídos para que a pessoa uh, sem deficiência experimentasse a condição da pessoa com deficiência, né? uh, uma, um jogo, né? um jogo, uma atividade, uma atividade esportiva, uma ati um vôlei né? uh, pa para PCD uh, a sala sensorial, de experimentação sensorial, né? onde a gente te, tinha que vivenciar tudo como se, uh, se não tivéssemos a visão, como se fosse uma pessoas com deficiência visual. Né? Então, a gente tem, pensou muitas coisas. Eu vejo que o maior, o maior entrave e desafio e a nossa ideia de, de, de trabalhar é realmente com o humano. Com o humano. O formador, de, né? O formador. Porque tu pode ter todas as técnicas, tu pode ter muitos recursos, tu pode ter uma sala de recursos equipadíssima, altamente tecnológica, com recursos de ponta, se não houver a disposição para uma docência uhum. né, amorosa, não no sentido de, de piedade, compaixão, mas amorosa pelo princípio educativo, né? O trabalho como princípio educativo a gente não avança. Então, uhum. eu busquei nesse sentido na minha pesquisa a formação de professores, né, que hoje eu entendo como aprendizagem docente. Né, já olho de um outro lugar. Eu vejo que é a, é onde a sementinha precisa... Falando na, nas agrárias, né? A sementinha precisa germinar. E a gente vai ter que cuidar muito bem dela. Uhum. Eliane, a base comum curricular, base nacional comum curricular, já está posta, né? Está aí. É, é, lei. é lei. É lei, já está posta. Como tu percebe uh, a base, a BNCC e a educação inclusiva? Quando, fala, quando as pessoas me falam assim, uh, tá, mas e a base? E aí eu... Eu dou uma parada, uma respirada, né? Conta até três. É, e <risos> penso, sim, ela, ela existe, ela está aí. Nós sabemos, né, como foi construído, os três momentos em que, os três projetos em que, que eles foram trabalhados e o que aconteceu no intervalo, né? O que aconteceu no cenário político, educacional, no intervalo desses três projetos. E que veio uma pandemia, a gente. Piscou e não uhum. pôde, ir, né? Ela foi, nos foi apresentada praticamente sem discussão. Uhum. O que começou numa perspectiva, hoje nós temos um documento que rege, né? Uh, eu, já, eu já assisti uh, pessoas do, do, da, né, dos órgãos MEC, Conselho Nacional de Educação, dizerem que é um documento orientador, mas na verdade ele já passou de orientador, né? Ele já uhum. avançou. Ele. Eu ele tenho é, ele diz, ele diz o que a gente tem que fazer. Se nós... Olha, nós precisaríamos talvez um outro momento para falar nesse recorte, mas eu vou tentar resumir. A educação especial aparecia num formato, no, na primeira versão, que, o, que sofreu uma modificação na segunda e hoje ela se apresenta completamente diferente para nós. Né? Acessibilidade. Acessibilidade ela é tratada na base, como acessibilidade arquitetônica, basicamente. Sendo que o nosso maior desafio é a formação do professor uhum. e a, a acessibilidade atitudinal. A educação especial, existe até uma pesquisa, né? Uh, te, uh, eu li uma pesquisa, uma análise documental, onde a professora, e eu não lembro de, do nome dela agora, mas, em síntese, o que, que, ela, o que, que ela levantou? quantas vezes o termo, a palavra educação especial, aparecia nas três versões, nos três projetos. E o que, que ela constatou? Ela constatou que foi, foi acontecendo um desaparecimento. Né? A palavra inclusão, né? ela, é, ela é um princípio da base, um princípio da base, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe todo o um movimento de que lá no chão da escola, lá no nosso fazer pedagógico, nós vamos estar atendendo a demandas externas, né? Uma avaliação externa, um índice, aquilo que a gente precisa cumprir, né? E, principalmente, na educação especial, o que, que eu trago aqui? Uh, habilidades e competências. Falar de habilidades e competências hum. para pessoas com deficiência que têm todo um, um movimento único uhum. de aprendizagem e de construção de vida é bastante complicado. Então, eu eu demarco esse esse aspecto. né? Poderíamos falar de muitos outros, mas uh, quando a gente fala em equidade, não tem como uh, um, educação, uh, processo ao longo da aprendizagem, ao longo da vida e equidade, mas equidade para quê? Uhum. Partindo de onde e com que parâmetro, né? Uhum como aquela imagem bastante conhecida que a gente tem de equidade, ah, né? Eu acho que eu falo e a imagem já, ah, já se constrói, né? Equidade para quem? Ah, não. É, não dá para tratar igual as pessoas diferentes, né? Ah, quer dizer, eu acho que, inclusive, precisamos superar né, esse conceito iluminista da igualdade e cada vez partir para uma ideia de diversidade, pluralidade, uhum. pluralidade. cada vez mais. Uhum porque essa igualdade nos diminui uhum. e nos empobrece. Uhum. Né? E essas estratégias de hegemonização, de padronização e de igualização igualmente também nos, nos, nos empobrecem. Professor Liliane, nós temos nossos sonhos, nossas utopias. Né? Numa escola inclusiva, o que você imagina que são os elementos fundamentais? Que o estudante, ao chegar, ele entenda que ali é o lugar dele. né? Que ele, está, que ele tenha o direito de escolher onde ele pode estudar e que ele quer estudar. E que ele não tenha que fazer um curso ou outro que tenha sido o único onde ele conseguiu esse espaço. Né? Mas que a possibilidade desse estudante estar onde ele também deseja e escolheu com autonomia com segurança, com tranquilidade, seja o seu espaço. Mais ainda, falando nos espaços públicos, né? Porque muitas vezes a gente acha que a iniciativa privada, ou as escolas né, de iniciativa privada, elas têm uh, barreiras mais uh, fortes, né? Que, que impeçam, uma... mas a gente, a gente tem muito a lutar ainda pela educação pública para uhum. que ela se torne se torne de fato pública, né? Uhum. Que de, seja de todos e de cada um, uhum. né? Eu entender que todos sejam é, incluídos. Eu né? entender que, o, que a escola pública, né? O que, que é esse público, né? Ele não é de um grupo que está na gestão. Ela a escola é de todos e uhum. para todos. Só que a visão que eu percebo assim, ó, que o que é público é visto como de ninguém. De ninguém né? uhum. e não sentido real que seria de todos e para todos né, e que a inclusão que todos se sintam incluídos, independente de, de deficiência ou não. É, né? eu vou ser muito sincera com vocês uh, 2022 e a gente ainda escuta, não, mas acho que esse curso não é para ele acho hum. que, né que aqui não é lugar, estaria melhor em tal lugar, tá, mas quem decidiu isso? Né? Foi a pessoa que escolheu? Ou o fulaninho não, não aprende, não tem condições é. de aprender. É que existem diversos grupos sociais né, que na estratificação social são colocados como subalternos. né? Uhum. Essa, essa estratégia, essa, essa forma de divisão social, de diferenciação social, ela se estrutura na sociedade brasileira Claramente na escravidão, uhum. né, na posição dos indígenas e, e na posição dos deficientes, porque é uma questão visível, presente. Uhum. Né, e isso acaba se reproduzindo, se reproduzindo. Uhum. Né, então é uma luta de direitos que vale para todos os grupos sociais. Uhum. Né, porque muitos grupos sociais não, não têm seus direitos contemplados, e em especial né, as pessoas com deficiência. Com né, sem dúvida alguma. Uh, Eliane, tu falaste da, da, na questão, né, da, da importância do professor ser um ser aprendente, né, estar em constante processo de aprendizagem. Uhum. Fale um pouquinho da, dessa tua aprendizagem na docência do atendimento especializado. É, como eu já, já trouxe, né, eu fiz uma formação para um determinado tempo e hoje Uh, fomos movimentados uhum. né, então uh, a aprendizagem da docência, a primeira coisa né? falar pela Eliane né? por uhum. mim, a aprendizagem ela é um processo criador e criativo né? se eu quiser fazer algo que realmente contribua para a educação do outro eu preciso me colocar nesse processo uhum. né? me, col me inserir então, a autoformação e a, a. Antes da formação. A aprendizagem docente num processo de que eu não posso levar para a educação especial lá, na, na, no meu público, né? Público-alvo, como a lei chama, né? Público-alvo da educação especial, sem eu buscar. Então, o que, que, que me faltava, né? Eu fui corria atrás daquilo que era talvez o mais difícil para mim, né? O aprendizado das questões matemáticas, dos processos mentais, da construção da aprendizagem pela, pela pessoa que tem uma outra condição. Aí a gente fala do conceito de deficiência no modelo social, né? No modelo social e não no modelo clínico. No modelo, no modelo clínico nós teríamos os casos, né? No modelo social, a gente vai atrelar a toda a possibilidade de desenvolvimento e oferta de oportunidades que aquela pessoa teve. Então, uma pessoa surda de um determinado tempo e espaço, ela se constitui de uma maneira. Uma pessoa surda com uma ampla oferta de oportunidades, uhum. né? espaços, ela é, ela é uma, um outro sujeito, um outro sujeito aprendente. Uhum. Então, eu me coloco assim. A minha própria aprendizagem, né? Eu parei entre a, a especialização e o mestrado 20 anos. Né? Quanta gente nasceu nesse tempo, né? Quanta... E, e tu olha assim, ó, e não foi fácil para retornar para o meio acadêmico. Não hum. foi fácil. E isso eu vejo também como um, um, um entrave na aprendizagem do professor, né? Os nossos professores da, da escola do campo, os, os professores... Hoje nós temos possibilidades, né? e que essas possibilidades não sejam uh, extintas, porque uhum. a gente percebe também que existe uma luta para que isso perca a importância, né? uhum. a importância desse aprendizado do professor lá no espaço onde ele está. Uhum. Muito bem, professor Eliane. É, falamos bastante da aprendizagem dos professores, professoras, da formação, mas de que maneira a gente trabalha com os educandos, os alunos, com a chegada de colegas que precisam ser incluídos. É um é um passo muito importante e ele não... Eu vejo da, do meu lugar, do né, meu lugar de trabalho, é bastante difícil tu querer que o estudante compreenda se o professor não compreendeu ainda. Né? Então, esse engajamento e trabalho efetivamente colaborativo, né? instituição, professor de educação especial, AEE, no meu caso, uh, os outros envolvidos na causa da, da inclusão e o, o coletivo da turma. Né? Nós tivemos já muitas experiências de, de acolhimento, de entender, no caso do estudante surdo, de entender que a língua de sinais, ela não é uma técnica de comunicação, mas ela representa um grupo social, né? Então, que aquele, que aquela, aquele colega surdo, ele tem uma outra forma de aprender. Ele parte de um outro lugar. Né? Uhum. Uh, é bastante desafiador. Eu não posso dizer que nós estamos como nós gostaríamos, mas nós já andamos, né? É um trabalho constante, uma colega dizia, né? Ah, a inclusão não vai acontecer aqui. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo de, uh, de uma maneira bastante otimista. Nós avançamos, né? Talvez a gente esteja num tempo de transição, uhum. né? Mas nós avançamos muito. E ainda temos muito que avançar. É mais fácil, às vezes, até trabalhar com o estudante do que com o próprio colega professor, né? Uhum. Porque eles veem... Desapegados desses saberes... Né? Desses é. saberes... Uh, in, uh, instituídos. instituídos. É. Uh, prof. Eliane, a nossa conversa está muito gostosa. Queria mais tempo, mas infelizmente estamos nos encaminhando para o final. Gostaria que tu deixasse uma mensagem... Aos professores da educação básica que estão nos ouvindo... Um, cultivem o desejo. Né? A gente tem visto muita coisa boa por esse Brasil. Né? Uhum. Tanto eu observo no, no interior, né? interior do Nordeste, interior da região Norte, uh, a busca e a gente percebe o desejo e a busca do professor nesse sentido. Nem sempre a gente vai poder contar com as políticas públicas. Uhum. Né? Mas que a gente lute por isso, entenda a importância das políticas públicas para a nossa formação. Porque se, se o terreno não é propício, a gente não consegue caminhar. Uhum. E que às vezes aquele professor que está lá enfrentando uma situação, ele não vai conseguir resolver tudo, né? E por isso a importância do trabalho colaborativo que tu havia falado, é, né? Nas se decisões, grupo... é. Uh -huh, Na tomada, a desatomada... for unido né, até para resolver os problemas que surgem, saber que pode contar com outro é muito importante. Muito instrutivo, muito agradável a conversa. Agradecemos muito a participação da professora Eliane Porto. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azulim. Muito obrigada, professor Eliane. Foi um prazer, um privilégio te reencontrar. E o nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social, a Luísa Peixoto, e da diretora da CTL, Ziane Miller, e os trabalhos técnicos do Gianno Al, e direção da rádio do Jonathan Ferreira.